Quem somos nós? Somos aqueles que suportaram as injustiças, perseguição, fake news, violência e não desistimos. De mãos dadas, cabeça erguida, seguimos em frente. E mais, mais e mais gente chegou para aumentar nosso time, aumentar a esperança. Podem chegar, cheguem mais. Aqui tem lugar para todos que querem amor. Democracia, paz. Falta muito pouco para a gente vencer o mal, vencer o ódio. Falta muito pouco para a gente ser feliz. Porque essa eleição não vai apenas decidir o presidente, vai decidir o Brasil que queremos ser amanhã. Louca alegria que se possa imaginar. Amanhã resolver da força, pra cima que não cessa, a divinar. Amanhã está toda a esperança. Por menor que pareça, o que existe é pra festejar. Well yeah. you yeah.